Tem, tem razão, nem deve se candidatar porque ele é absolutamente desconhecido aqui no, no sudeste aqui em São Paulo, que é onde manda né? que é quem que manda que é a gente que paga para o brasileiro trabalhar é São Paulo que determina quem vai ser o presidente e ele é um candidato que é absolutamente desconhecido não sabemos quem é essa pessoa né? não vota nele então tem que comer é muito fubá ainda para chegar na presidência, viu? Não é assim, ah, vou lá, vou lá e tá lá. Não é assim, não. Tem que comer muito fubá, tem que fazer muita coisa, aparecer muito, fazer uns escândalos, umas sonegações, uma trapaça, para mostrar que é um bom político. Porque político brasileiro, se não fizer trapaça, não é bom político. Ele tem que saber fazer as artimanhas que fazem os que estão no poder senão não, como é que a gente vai votar num cara que não sabe, sei lá, pegar uma carteira? Não dá. Não dá, não é um bom candidato. Então tem que saber fazer a malandragem. Se não souber, não é candidato para ser presidente do Brasil. Como é que vai ser o um presidente do Brasil sem ser malandro? Pô, não dá. Vamos com calma aí. Primeiro você divulga a candidatura, o nome faz a festa aí. Depois candidata. Por enquanto ainda é muito desconhecido.